E aí, é, eu acho que nessa fase a gente adaptou muita coisa por, por a gente não está conseguindo treinar numa piscina normal então eu treinei bastante tempo fora daqui, fora do Marialenck e a gente mudou bastante a nossa preparação mas mesmo assim eu tô bem, eu consegui treinar bem e acho que eu cheguei muito bem hoje eu queria ter feito um pouquinho melhor o recorde era 7,42, eu consegui fazer 7,39 acho que a gente fez o objetivo mas a gente queria um pouquinho mais. É... Acho que eu estava melhor treinado, eu podia ter feito um pouquinho melhor, só que acabei errando algumas coisas. Mas acho que pela fase, por eu não estar competindo uma competição fora, uma competição com outros atletas, acho que nadar sozinho foi, foi um bom resultado. É... A nível de preparação, a gente teve que se sacrificar muito para conseguir fazer o mínimo durante esses últimos quatro meses. É... Eu acho que foi importante porque o Guilherme precisou se reinventar, né sair de uma estrutura perfeita como é o Maria Além, treinar no condomínio, treinar num clube só uma raia para ele, às 5 horas da manhã é, dobrar numa piscina de 7 metros. Eu acho que isso é importante porque fez ele buscar lá dentro realmente a vontade dele conquistar o que ele, o que ele quer. É, então hoje a gente fez aí como se fosse uma simulação de competição foi importante, né? ele nadou, foi, o tempo final dele foi abaixo do recorde sul-americano, é, mas a gente poderia ter feito um pouco mais. Né? Ele sabe, eu sei, e quem está treinando com ele sabe que é, felizmente ele está num patamar acima do que ele conseguiu nadar hoje, mas de qualquer forma é sempre relevante você nadar um recorde sul-americano, ainda mais numa piscina que não tinha bloco, com uma, uma marcação de T não tão precisa, então é uma avaliação final foi muito muito legal isso aí para ele a nível de preparação agora é fechar e trabalhar um ano para toque tá 100% quem sabe fazer esse tempo na longa que pode trazer uma medalha para gente.